Vai? Rolou? Vocês estão bem? Escaparam? Sejam bem-vindos ao Ferrez em Construção. Olha quem está aqui. E é aí? louco. Peso pesado, mano. Ave Maria, mano. E aí, Rico Dallaçan? Tudo certo. A gente nunca conversou na vida, né? Nunca, assim. Frente a frente. Primeira hein? vez. Só legal. se tornando vamos nos camarim, né? É, a gente vi por aí, mas acompanha de muito tempo também. Porra, obrigado por ter vindo, de mano. De alguma maneira. Cooperou para a construção de alguma ideia? Alguma ideia que eu tenho deve ter uma cooperação da sua produção? Sim. Porra, eu agradeço. E hoje tu me alimenta, rapaz, também, porque escreve muito. O menino escreve, rapa demais. E, e é verdade que as pessoas verem vêm glitter onde não tem, mano? As pessoas vêm, todo mundo vê. Acho que a gente vê, às vezes a gente tá pego, né, na é, distração ou na sedução das coisas mesmo, né? E a gente vê, vê coisa, vê coisa onde não tem, né? Às vezes vê numa migalha, uma fartura, vê num pouco quedado muita coisa, a gente perde as noções, as coisas ficam desmedidas quando a gente tá embebido por esse universo da paixão, né? E desses sentimentos todos que distraem e tiram a... a noção real das coisas, né? Quando perde a a lucidez, né, deixa a gente não em consequência, e a gente acha que é só só acontece no coração do adolescente mas isso acontece no coração do cidadão, em várias camadas da vida dele na sociedade né e você acha que os caras pagam nós certo, mano ou os caras pagam nós com migalha porque nós é do Campo Limpo, do Capão, das quebradas, você acha que na hora de dar o cash o cara fala, não, ali você pode ir para um pouquinho menos que, que rola eu acho que ainda rola sempre vai rolar mas a galera passou a saber mais do seu preço também, passou a saber mais. É... Tem muita gente aí que é jogo duro. Sei lá, eu sou um pouco de jogo duro, assim. A gente que sabe o preço da ausência. Porque a gente vem num, numa batida do invisível, né? Sim. E ser invisível por ter sido invisibilizado é uma coisa ter você provocar a sua ausência tendo muito para falar e oferecer é outra coisa. É outro valor. E aí valor, né? é outro valor. E aí, boa. Pode se achar em algum lugar que é invisível até a hora que sabe saber qual é o o que tem para o que aquela pessoa ali tem para entregar. Aí a a partir daquele momento ela fala: "Não, isso não é invisível, isso é ausência". E aí boa, a ausência bom. já é outro valor, né? A ausência já é algo uma prerrogativa de muitas coisas, né, do do cinema um diretor fica um tempo ausente para vir com um filme novo, Boa. um disco, um cara, pessoas que fazem discos, elas ela fica ausente para na arte contemporânea, né, um artista ele entra numa ausência depois ele vem com uma nova exposição com a nova coisa que ele tava fazendo vira casulo, né? é e aí como a gente já tem essa perspectiva de estar num lugar não assistido de estar tá desassistido geograficamente, estar tá desassistido em mil aspectos, a gente não sabe distinguir às vezes, né? Estar tá desassistido com ser invisível ou com estar tá praticando a potência de... da ausência, tendo muito para entregar, né? Sim. Distinguir e... isso aí é fundamental, ensinar também é. os pequenos a saber... A diferença entre essas três coisas... A diferença entre tantas coisas, mas é. essas três são coisas muito diferentes que a gente vai achando que é sinônimo, porque... É, porque também, Ninguém tá né? vendo, ninguém tá pagando, é. ninguém tá querendo. É, e todo é mundo a tá aparecendo. É mesma coisa. E todo mundo tá aparecendo. Gratuitamente. Assim, é, de tá de graça, né? O cara aparece tocando, cantando de graça nas lives, nos stories, nos feeds, em todo lugar. Quando ele vai vender o show, quanto vale o show? Né? É. Um é barato louco também, né? Começa num lugar, às vezes, que eu fico vendo muito talento, né? Muita gente talentosa aqui tem que ver a coisa do próprio canal, né? Da própria câmera ali pra mostrar a sua virtude, assim, né? E aí a virtude da pessoa passa a estar tá ali, a mostra, sem ela receber, né? E... E é conflitante na cabeça da pessoa, porque ela precisa mostrar. Para gerar né, a oferta e procura. Mas ela também, às vezes, está entregando coisas dali que as pessoas passam a ver, pega um negócio, uma ideia ali, pega uma nota, uma melodia que ela viu ali, um verso. E isso acontece, porque no mundo do, das virtudes, as pessoas, as pessoas no mundo, em qualquer lugar do mundo, elas podem ter. Muito repertório ou pouco repertório. A pessoa sabe o que é uma pessoa virtuosa e o que é uma pessoa que reproduz. É, e é gente verdade. virtuosa sofre disso, porque ela mostra a virtude dela, brilha, enche o espaço, e a chance de alguém se aproveitar daquilo ali é muito grande. E acontece quase sempre. Não tem a pessoa virtuosa que não foi... É, de alguma maneira foi usufruído da virtude dela sem que ela desfrutasse da glória disso. Ou seja, foi roubada na cara de pau. É. O talento É que nem um parceiro meu que ele pegou umas ideias minhas, e aí quando eu fui na reta dele, ele falou assim, ei mano, mas você tem pra esparramar, mano, tá suave. Eu falei, eu tenho pra transbordar, mas eu não disse que você podia pegar uma gota, irmão. Você entendeu? Sim. Não quer dizer que desse mar você pode pegar uma gota, tá ligado? Então, assim, você também é um cara que... Que é difícil te ler, né, mano? Tem que te ler meio em braille, O bagulho é meio... Tem que... <risos> são várias camadas, né? De dalação. Às vezes, quando a gente está conversando de vo Sim. sobre você, eu, eu tenho a sensação que o mano tá falando um de você, o outro, o outro mano de, E eu vejo o outro mano, tá ligado? Quantos de vocês você já matou, mano? E, e poucos conviveram mesmo, né? Para ver Sim. qual que é. Sim. É... Cara... Eu tô no mesmo plano que eu tinha quando eu tinha 16 anos. É o mesmo plano. Meus amigos precisaram deixar para lá o plano que a gente tinha. As pessoas, várias pessoas precisaram correr atrás de outras coisas, mudaram o desejo, mudaram a vontade, o, a, negociou. E eu tô no mesmo plano, tá ligado? É... Precisei reajustar. O caminho foi me mostrando que demandava outras sabedorias, outras competências para meu plano de, quando eu tinha 16, realizar. E já realizei as coisas de quando eu tinha, os ímpetos que eu conseguia, a visão que eu tinha com 16, que era um pouco mais curta. Eu consegui realizar ela, ela está realizada. Tenho seguido na progressão, na realização de outros sonhos, de outras demandas da visão que me ampliou durante os anos. E, e a capacidade de me de me fazer, ela sempre existiu em mim. Me fazer, me fazer, é fundamental, né? Da, da perspicácia preta, assim, de se fazer, é necessário que você se faça, né? Agora, o caminho foi me demandando a capacidade de se refazer, né? Se fazer amável, você, você se faz quando você ainda não... Você não é amável, porque você tá cheio de marca. Você vem de um contexto que não te dá muita abertura para você ser amável. Aí você se faz amável. Agora, aí isso continua sendo recebendo marcas. E aí chega uma hora que é, é, não é só instintivo, mas é sobre viver assim. Você precisa se refazer amável sepa de verdade agora não numa, num num num passe camuflado para poder passar para poder atravessar um trajeto você precisa refazer e eu fui entendendo isso no caminho que é ser amável é uma coisa que eu desenvolvi mas eu desenvolvi e tenho aprimorado a cada vez que o contexto me me o de alguma maneira, aí eu preciso me refazer, amável. E aí, vai mudando as eras, vai mudando as faces, vai mudando a camada mais superficial, que é que as pessoas veem, e, e aí parece que são vários, né? E vários tempos, é. e várias eras, e muitas coisas aconteceram, e ao mesmo tempo, tem uma história que as pessoas estão vendo aí, que é, ela parece que já existe há muito tempo, e fazem seis anos que eu conto história de maneira que as pessoas passaram a lançar o olhar. Tá ligado? Só que parece que é muito mais tempo. Mas ao mesmo tempo você tem um refúgio. Que o cara fala... O cara não pode te culpar por mudar. Você não sofre dessa culpa, tá ligado? Porque você não tem um público que vai falar... Ô, oh, eu tava vindo naquela batida e ele mudou. É, você mas entendeu? é que eu não... Eu não, eu não tenho das tantas filosofias construídas às voltas... É do que é o homem. E do que é o homem negro. Que, sobretudo, é um indivíduo pautado muito no que ele tem. E, às vezes, a única coisa é que ele tem a palavra dele. Não tem, não tem o cartão de crédito, não tem um, um negócio... Ele tem a palavra. E aí ele não, ele não pode voltar atrás, ele tem que ser né, decisivo ali... Fica se crescendo, se cresce, se aprende muito sobre quem você é, umas ideias, uns conceitos de moral, uns conceitos às voltas disso, que você não volta atrás, que você tem essa ideia e essa ideia... E aí se constrói um cara ali que entra num ambiente inflexível consigo mesmo. E aí ele, já, e aí ele endurece, o tempo vai passando e ele está ali cimentado numa ideia que ele queria ter aberto mão, mas ele... Não, mano, o que me faz é. homem é que a minha ideia não... não minha, minha conversa não muda. É. Meu, é. eu sou aquilo ali, sou aquilo ali, mano. Desde é. sempre. Você veio aqui cinco anos atrás, não era desse jeito que eu falava? Aí é. você veio aqui de novo, é. não é assim que eu tô falando é. de é. novo? É. É. Então, esse sou eu, mano. É. Isso aí dá crédito à pessoa. É. Né? Numa perspectiva. Mesmo que Só que tá eu não acredito é. nisso. É. Mesmo tá errado depois. A vida vai mudando, sempre É, vai tá ah, revir, mas às vezes... E a vida não tem tempo. É. Tem tempo, eu não, vou, eu não tenho tempo mesmo. Se eu tô a, vivendo um plano que eu fiz com 16 anos, e já se passaram 15, e me sinto realizando, e parcialmente realizado também. Mas foram pelas ideias que eu precisei jogar fora, e eu tô pronto para jogar todas as ideias fora outra vez. E... É perceptível, e, é perceptível e eu sou um cavalo doido nesse sentido Sim, eu, eu, eu, eu é jogo de afora eu o que eu puder desconsiderar se eu achar que isso tá é, suprimindo minha natureza ou a das pessoas à minha volta isso vai eu, eu vou me retirar disso e e é isso as coisas são assim contratos são revogáveis as coisas elas são é, se você souber de fato onde você está entrando, você vai fazer o possível para que a sua saída e a sua, os seus escapes e os seus, suas manobras, ainda que brusca, ela seja possível, que você não esteja é, acorrentado, né? Nas próprias certezas. Às vezes você mesmo, né? Na é. sua própria. Viagem, né? Coisa que te venderam lá atrás. Nas né? coisas que você está defendendo, que a é. gente também... Que nem era nossa, né? Tá construído também nessa coisa, da, nesse negócio da construção do homem e do homem negro. Um negócio de se defender primeiro do que saber é. qual que é mesmo. É. Você se defende antes de saber qual que é. Ou é quente, velho. E é aí bem. isso... Já vai para se explicar, né? Já é, isso já coloca você... a gente num estado de vulnerabilidade... E uma vulnerabilidade muito contraditória, porque a gente fica durão. É. Durão, mas na verdade é a face mais vulnerável, é. uma das faces mais vulneráveis que existe no mundo. É a do homem negro que precisou se fazer durão. Já, já vai para se explicar. Agora sim nos trampos que você tá fazendo, no último trampo inclusive... É onde você parece que você se expõe mais. É, o barato é tipo uma biografia, né, mano? Pra quem mexe com o texto, começa a ver sua carreira assim, fala, pô, peraí, aqui tem pouca ficção. Aqui já é ele mesmo acordando, já é ele no rolê, já... Tá ligado? É proposital mesmo esse trampo ser assim, descarnado assim mesmo? Ou tem ficção também nessa... Né? É uma biografia fictícia? Você tá de pegadinha com nós? Não, acho que é confessional mesmo. É? É confessional. E... E que só é possível... Porque talvez eu esteja a cada vez mais tempo elaborando as mesmas coisas. Eu estou elaborando as mesmas coisas. Cara. De, vivendo, reagindo a elas, construindo história, caminho. Mas eu estou elaborando as mesmas coisas. Parece que as mesmas coisas que eu estava é, afim de saber e fui sabendo no caminho, as coisas que eu estava afim de experimentar e fui experimentando no caminho, eu estou elaborando elas ainda. Porque talvez seja isso aí mesmo tra... o caminho da vida, assim. Tipo, sabe? eu vejo uma fresta nova em coisas que eu tô há mais de 10 anos pensando. E elas vão construindo em mim uma identidade que vai se fortalecendo, vai se fortalecendo. E eu acredito muito na... que boa parte das coisas que nos integram e mistérios que nos... Rondam homens negros tá no campo do, da vulnerabilidade que é soterrada que é suprimida que é que é a todo tempo tirada da luz né para que se faça o trajeto o trajeto estreito que tá disponível né e isso então eu tô sempre elaborando coisas muito o subjetivo é, é o lugar que que eu que me contempla. Eu estou muito tranquilo na ordem das coisas subjetivas. E nas coisas objetivas, a gente, a gente vai sendo técnico. As coisas objetivas, a gente troca com quem está se especializando nas coisas objetivas e tal. Mas nas coisas subjetivas, ou a gente elabora, ou a gente vai passando a vida sem ter a experiência de se notar, de se perceber... De se rasgar, jogar fora, uhum. e de tentar vir outro, de achar uma camada. Caramba, cheguei numa camada minha que eu desconhecia. E elaborar, no meu caso, tá muitas voltas de escrever. né? Aquela onda da Constituição, da escrevivência, tarada. Uhum. É... Então escrever vai. Vai eclodindo coisas, eclodindo coisas, eclodindo coisas. Antes eu desenhava. Aí eu parei de desenhar, tá hora. E aí, passei a escrever. Dos 12 pros 13, eu parei de desenhar e, e troquei pela escrita. E fui escrever, escrevendo, escrevendo. Sempre tive caderno de coisas escritas, sempre tive. Meio diário, assim. E aí... E aí, tal hora, o rap me pegou muito, assim. Aí, o que eu escrevia que era doce, que era mais as voltas de algo, as vo meio de um romance que eu nunca tinha vivido, é, virou coisas... Essa poesia concreta, uma análise social das coisas, virou esse, esse, essa coisa de descrever o meu trajeto no, no meu ponto de partida e as coisas que eu vislumbrava para o mundo. E aí, fui experimentei, fui vendo, e isso caracteriza... Vários de nós como MCs em muitas situações E da tá hora eu falei, ah, entendi isso Me identifico e me fez me encontrar com meus pares nessa coisa de rap nas batalhas, das yeah. coisas E aí, falei, é, mas tem um, mas eu preciso continuar meu trajeto Só que é um pouco de distração no, pra mim, no meu caso E eu preciso continuar meu trajeto, que é de, de continuar elaborando E aí fui descobrindo a canção também Fui descobrindo outras coisas que a música foi me mostrando Que, que, que tinha de relação comigo que a música tinha uma relação comigo, ela mesmo foi se mostrando assim. E aí, é, para chegar nesse álbum último, o, o Guardião do Alívio, é, foi muito do ímpeto de a gente só pode agora fazer o contrário do último. É sempre assim, eu inverto os códigos a cada vez. E aí eu acho que vai voltar para o código que era anterior, mas o tempo e a vida mudou. Aí os códigos se recombinam. E aí na hora que você vê extremamente, extremamente vulnerável e contando tudo, de detalhes muito individuais, muito muito pessoais, é, você fala, mostrei tudo. Aí você volta para outra coisa, que você fica um pouco mais festivo, a coisa sai do, do subjetivo e vai pro corpo de outra maneira, né? E fica um pouco mais da festa, você troca os assuntos de outra maneira. Que é um outro jeito também de fazer análise social das coisas, obviamente. sim, sim. Mas aí outra hora você fala, ah... Cansei de, de empurrar a coisa no, no grave, né? Vamos voltar para as melodias, para as histórias que dão para gente um jeito de, de, se, de falar da gente. E tá sempre às voltas. Falou de tirar essa primeira camada durona, que nos é imposta. É. Já vem o vulnerável. Falou do vulnerável, vem a questão do afeto. É. É, e tem um, tem um negócio louco... Eu vou te perguntar é, como que a gente passa 30 semanas evitando a dor. Mas antes de eu te perguntar disso aí, tem um negócio doido quando a gente mostra seu assim, trampo, as pessoas... Eu sempre mostro porque eu gosto muito das letras, eu acho que você é foda. No ritmo também eu gosto, me encanta, tá ligado? Tipo, encanta meu carro, encanta minha casa, tipo, minha casa não fica triste. É, e embora tenha protesto também. Mas quando eu mostro as letras, assim, muitos caras mais velhos falam assim, não gosto não. Aí eu falo, qual que você não gosta? Qual do Dalla você não gosta? Aí o cara, não, mas porque tem vários? Eu falei, tem vários. Dependendo do som da fase, é o que você não gosta, mas tem outro que você pode gostar. E, e bom, esses dias, dentro do meu carro, tava minha filha e minha sobrinha, e eu passando o seu som, elas têm 14 anos, tá ligado? E elas falam assim, pai, quem é esse cara aí? Eu falei, é, é o Rico, eu vou entrevistar ele e tal. Caramba, é bom, tá ligado? Eu tava passando a sua música com a Lady Leste lá. Sim, sim. Tá ligado? Que aquela música é pesada pra caralho. Riquíssima com a Glória. Porra, velho. Uhum. A Riquíssima é uma das músicas mais fodas de época que eu já ouvi, mano. É. Não, mano, você está com o flow ali absurdo, mano. É. Tá ligado? Ali vocês... Ali vocês... Pra mim, vocês fizeram tipo o Snoop e o Dr. Dre, quando junta, tá ligado? Tipo, é um grupo foda, velho. Já falaram isso é, pra você? É, tem uma coisa ali. Tem, tem não tem? Tem. tem? tem um tem um barato ali que aquela música tem um... Tem um salse. Tem, tem. Aquela música... Mas como é que a gente passa essas 30 semanas aí evitando a dor, mano? <risos> não. tem nada a ver com o que a gente falou, né? Leo, nós mas... tem, Leo não acho que não tem porque é, eu acho que todas essas essas coisas que a gente vem falando até aqui tá muito às voltas é, de uma palavra que nos foi dada como um presente assim inclusive da nossa da da nossa identidade que é a palavra resistência né Sim. ela foi dada como uma como, tipo tipo isso aqui pega essa palavra aqui para você, e ela vai e caminha pega que ela vai te dar chão para caminhar a palavra resistência ela é chão para muita gente né sem pensar no antônimo sem pensar nas coisas que que é o inverso, que é o inverso de resistir né e que que é resistir também e aí é... e quando você vai para casa das coisas do afeto de um lugar vulnerável e também em construção, e muitas das vezes desconhecido, e muitas das vezes indisponível, a ponto de a gente ter que inventar, no caso do homem negro, aí você está reconhecendo que você tem a vulnerabilidade, você está reconhecendo que você é, precisa falar, inclusive elaborar, esse lugar vulnerável e que é desconhecido porque você negou ele por muito tempo, é que você tem mais dúvidas. Você você do que começa receber. a negar na infância. É. Tá ligado? O garoto negro ele começa a negar na infância a vulnerabilidade dele, que é diferente, é diferente, é específico, é. isso é específico. É. É. Ele ele ele nega de um jeito muito específico. É imposto para que ele negue de um jeito muito específico. Né? A estrutura familiar já põe ele para precisar pensar coisas muito antes do tempo, quando vê a inserção dele numa atividade remunerada, minimamente é muito antes do tempo é. então é muito é, valorizado é isso é. e ele é reconhecido por essa capacidade ou por essa incapacidade é. já, de, já, de produzir algum trazer alguma coisa para casa já extermina a coisa intelectual que não serve mesmo e, a, e o e o infanto é. que é o lúdico é o lúdico também já vai pro o saco. lúdico vai pro Beleléo é. o mano às vezes fazia uns desenho uns pipa bonito é, não dá tempo coisa, é. não dá tempo de pipa e aí é... aí quem adentra e atravessa esse lugar de, de reconhecer e fala não tem uma vulnerabilidade aqui pô pô eu amo eu é. tipo eu entendi porque que as letras dos pagodes elas me marcam tanto porque na verdade ela tá dizendo por mim coisas que eu não sei dizer é, é do que eu sinto do que eu faço de como eu amo mesmo sem saber que como é muito bem aí chega essa hora aí deságua o mundo né Aí chora sem saber... Aí vira essa coisa... Tem uma hora que isso acontece... Pra quem se abre... Nesse sentido... Tá... ver a novela ali... Uma cena já... Chora... Vê uma... Fica mais fragilizado... sim Aí nasce um primeiro filho... Nasce... Sabe... O curso da coisa... Você... Pô... Você vai descobrindo em você... Que existe humanidade em você... Diante... Só que... Você já veio aí... Mais de duas décadas... Desconhecendo a sua própria humanidade... Ou melhor... Tendo ela negada em tudo que você faz na vida. No seu trampo, no que você faz, em tudo. Sua humanidade é negada e você acha que é natural. Você naturaliza sua humanidade ser negada. E aí é... aí você vai experimentando o... as coisas da vida, né? Uma relação que termina. Uma questão que não se resolve exatamente como se quer. Porque aí é da vida, né? É do encontro com outro indivíduo. A... A disparidade da, dos desejos e tal. E aí, você reencontra aquela palavra resistir. Só que agora, na perspectiva de... E agora, como é que eu seguro essa onda aqui? Eu choro mesmo, eu bebo tudo. Eu faço o quê? Tá ligado? Eu, eu, eu, eu meto louco. Eu, eu, eu, eu, eu volto para aquela camada do durão e taco para frente e vou pegar todo mundo. Ou eu mergulho no trabalho, esqueço de tudo e vou... Jogar a energia toda no trabalho e... Foda-se. Entende? Aí tá a questão do... 30 semanas. Tá ligado? Porque você reencontra uma capacidade antiga que você tem de negar algo em você. Ao mesmo tempo, já num lugar onde você se abriu, tá ligado? E quando você se abre para se elaborar, pra se pensar, você nunca mais fecha igual. Você nunca mais é o mesmo quando você... Para, passa para olhar as outras camadas nunca mais é tipo é mexer para dentro nem volta não é que nem quando você viaja você faz uma viagem para um lugar você nunca volta igual nunca vai voltar igual quando você viaja para dentro de você você não, quando você volta para a superfície você não volta igual e aí você já não é mais o cara que era só negar e seguir durão entendeu de ah você chuta o chão sai o pedaço do seu dedo lá no na rua no asfalto que é. você tá brincando e aí e você é. mete o bicão e tal é. ó a gente acha mó bonito a gente desenvolveu esse bagulho de achar não é bonito quando faz o bicão mano. É. é é quando a gente fala não aqui eu tô bonito é. cara a gente tá tentando achar um afeto ainda do a gente ó, como aqui eu tô ó, aqui é. eu tô ó é. quando você franja a testa e faz o bico ó que onda essa é a nossa imagem de tipo mano aqui tá dando ó, certo pra caralho bonito é entendeu é. A gente desenvolveu a gente tem os referenciais de quem veio antes isso contempla a gente até agora, se for ver. É, não, e a gente vem de um lugar também que todo mundo olha ponto em guerra, né, velho? É. Tá na rua, o cara tá te olhando, hein? E se você brilhar o seu olho e é. sorrir, você okay. é bobo, é. você vai ser martelado. É. Qual que é desse prego aí? O cara até te fala aí, prego. É. Qual que é? Tá, tá rindo pra mim por Simpático. Quê, né? É. Simpaticão. É. Normal <risos> é todo mundo tá... Cada um no seu universo. Cada um tá... É. Cada um tá no seu... É, eu queria falar sobre o Expresso Sudamérica, mano. É uma música é. pesada também, pra cacete. É uma grande letra essa música. É, né, mano? Eu queria que você falasse um pouquinho dela, assim. Quando você escreveu, quando você pensou em, em fazer algo assim, mano? Então, a gente vem do... Agora as coisas estão mais organizadas. Mas em 2017, que foi a primeira vez que a gente teve a chance mesmo de dimensionar o que a gente estava fazendo, que começou em 2015... Né? Aí passou dois anos A coisa andou muito rápido Você nem experimentou o bagulho véio. A coisa andou muito rápido <risos> Só pra você ver se você gostou Eu bom, gosto dessas coisas É bom, né? É bom É levinho, não é nada pesado E aí é... Correram assim, dois anos e pouco Sem eu dimensionar nada Do nada tudo Foi meio do nada Tá ligado? Eu tava fazendo as coisas pensando há muito tempo, mas na hora que eu apliquei, isso me voltou. Tipo, eu empenhei dezembro de 2014, botei ali uma música, e quando foi em janeiro, deu bom. Caramba, que louco. Tá ligado? Não tem essa história do, ah, tô 15 anos tentando, tô... não, não, eu não tenho. Eu falei, vou fazer. Antes eu estava pensando muito, pensando. Sempre sou um cara que elabora muito antes de, de, de aplicar. Mas Botei dezembro e janeiro deu bom. Andou. Porra, deu alguma coisa aí. Tô andando. É. E aí passou dois anos e pouco, e, e numa velocidade, né? A velocidade das coisas, né? E aí só em 2017 que, que a gente foi dimensionar. E, aí, e a gente foi dimensionar por uma necessidade, assim, imposta. Assim. E aí, tal hora a gente falou, é, mas agora tem que abandonar os códigos, todos. O que estava sendo feito esteticamente, o que estava fazendo visualmente, o que estava se fazendo. O jeito que eu tava, a caneta, o jeito que tava sendo elaborado ali os poemas e o som. Tudo a gente falou, isso aqui tem que entrar num descanso. Ixi. E aí a gente ficou dois anos nessa, fazendo muita coisa. A gente fez dois discos, tá que aí tudo, aí, tá aí, tudo tu lá é Orgunga. Aí vem o Orgunga em 2016. Deu. Não? O, isso depois já não 2017 e ah, já, já tinha passado passou Urgunda, tudo isso já. passou Sim. veio modo diverso ajudou a gente Caramba. veio orgunga que era o primeiro disco ajudou é. aí começou aquela história da gente conseguir entender que a gente tinha uma inserção num lugar popular assim um pouco mais massivo Sim. que veio com balanga raba com o fogo em mim com todo dia com procure é que já é uma já é que é, é o popular é. né popular. E aí aí dali a gente falou Nossa a gente andou a beça e segura o vamos vamos é hora de eu me eu senti pela primeira vez uma coisa que chamaria de eu tava eu tava olhando me olhando um pouco para frente e no me olhar para olhar mais na frente eu me eu previa eu assim sofrendo algum tipo de esgotamento artístico sabe quando você pensa uma elasticidade assim comprometida eu falei hum, Segura, vamos pensar outra coisa. E aí a gente segurou e mano, gente só vai mano, a gente volta. Volta quando a coisa. Quando vier. Vai vir outra coisa. Se a música tiver alguma coisa com a gente, teve esse papo. É. Se a música tiver alguma coisa com a gente mesmo, mesmo, e não, nós não tiver aqui de aventureiro. Que tem essa coisa também. A gente que vem dessa música que a gente faz com um computador, duas caixas de som em casa. Que não foi né? na aula de piano. Eu, até, é. eu fui até. Fui na aula do violão, foi aqui. na aula do cavaquinho, de criança, fui. Mas isso não me deu exatamente o caminho da música. É. E aí, quando você vem desse lugar, você, você repensa, você fica pensando. E, e, e tem esses fantasmas que tentam fragilizar a sua... Reconhecer as suas competências de fato, né? Sim. Que coloca você em xeque, assim, tipo, é. mano... Segura aí. Às vezes você pode estar só sendo um aventureiro e você tá achando que você é a música atual do Brasil. É. E aí eu segurei e fomos pensar essa coisa. Se a música tiver alguma coisa com a gente mesmo, a gente precisa dar um passo e vir outra coisa, outro poema, outra coisa. E aí, do 2017 pouquinho até o 2019, a gente ficou meio offline. Fazendo as coisinhas que chegava ali, mas sem botar nada. E aí a gente tava fazendo um disco, que é um disco que virá ainda. E aí esse... e e assim, mano, se a música não der nada, não é nada, gente. Vamos fazer outra coisa da vida, né? Tenho... Eu já fui cabeleireiro lá no Tabuão. Já trabalhei nas modas quando eu tava na graduação. De... Aí concluí a graduação. É... Especializei no assunto das cores, né? Na teoria das cores. E aí, qualquer coisa. Eu volto, vou tratar filme, vou tratar foto, vou tratar... Vou fazer alguma coisa da Você vida. Você tem esse pé no chão, assim, de falar... É, e faço das poder. minhas. Eu nunca, esse, é. eu nunca deixo de, de exercitar. Eu tô sempre fazendo tratamento das coisas, já tô sempre exercendo meu lugar no mundo das cores, que é onde eu tenho um conhecimento construído, né? Sim. Elaborado. E aí... Sei lá, uma hora desencano é. da música, eu vou fazer meu, minha parada. E aí a gente estava lá fazendo esse disco aí tem várias músicas que eu gosto muito aí veio o Braille e o Braille meio que veio assim meio que veio Veio, tipo foi um vento assim bateu um vento Inspiração entrou entrou pura. um vento na janela assim tava eu Curumi, Mahal. aí eu fui no quarto aí eu voltei tinha uma coisinha assim tinha o já o tchau tchau, tchau E foi vindo, é o mínimo, igual o short, lá em cima, igual, tinha uma história ali. Que assim. é, que é tinha muito foda também. Tinha uma né, história mano, ali pô? sendo vivida, tá ligado? É. É? Mas tipo, mas vim a história e vim o balanço, que é tipo, pô, é um som que me balança. Aí é o swing do bagulho, tem o um swing da pô. O som me balança, tipo, pum, é, tchá, é, tchá, E tchá, as palavras tchá, também tchá, balançam, tchá, as palavras tchá, tchá, tchá. é jogada. É, E aí, pô, tudo balançou e a gente falou, é. pô, a música tem alguma coisa é. com a gente. É. É. Aí, aí veio, um, veio um bagulho assim, um, um sunshine assim na nossa cabeça fala, E a gente, assim, aí a gente parou o disco que tava fazendo a gente Já tava quase ali, todas as músicas separadas e tal E aí, fala, vamos lançar essa aqui para ver se nós se atende assim aí A gente fez tudo de outro jeito, a divulgação, as coisas E aí o Braille botou a gente para agarrar outro galho E, e abrir outra, outra linha dentro do, da coisa que a gente, da mesma coisa que a gente vinha fazendo. E aí essa hora a gente ficou empolgado e começou a fazer as outras músicas em volta de Braille E aí quando viu tinha um EP, DDGA, e aí passou um tempo, a gente falou: "Não, isso aqui cabe um álbum". E aí o álbum nasceu e ainda de uma história que ela é, tem uma complexidade a ponto de Aí eu ficar pensando: "Pô, vai ter o dois né? quando foi fez um ano assim eu falei vai ter um vai ter o um dois será e olhando para as músicas e aí a gente falou não é uma história e é uma história muito densa assim né que ela gatilha muita gente né as histórias do DDGA e aí a gente falou não a gente precisa entender que e, talvez seja aqui o fim das tentativas desse tipo de tentativa dessa esse olhar essa lógica de tentativa que que é de quem não reconhece que conseguiu. Porque a gente segue tentando, às vezes, por não conseguir enxergar que se conseguiu. Isso é foda. Tá ligado? Isso é foda. Eu, eu, eu vou te falar uma passagem pessoal que aconteceu comigo, bem simples. Eu tava, tinha lançado o Capão Pecado, o Manual, tava voltando da Europa, lançando o livro, eu correria da porra. E aí eu, eu cheguei no mano, o cara falou assim, mano, você está às sete horas da manhã no ponto, por quê? Eu falei, mano, eu estou trampando, eu estou indo na redação e tal, porque o cara Calma, caralho, já rolou, você não viu ainda? E aí eu falei, não, como rolou? Eu falei, mano, você tá na mídia, você não sou livre, você tem editora. Calma, mano. Aí o cara, tipo, me sacudiu, tá ligado? Mas o nosso desespero de querer acontecer, de querer, de achar que não vai rolar, né, mano? Que, e a gente não tem um momento de descanso que fala, não, agora tá bom, tá rolando. Não, mano, é aquele pânico de construir, de. Eu acho que eu nunca também achei que ia rolar nada até hoje. É, os caras falam isso muito dos judeus, tá ligado? Que os caras passaram tanto perrengue. Que o cara, mano, faz questão de cada centavo até hoje, mesmo sendo milionário, tá ligado? E eu acho que a gente tem isso também, mano, de... é tanta peca na quebrada, é tanta... é tanta história ruim também, história que deu errado, que a gente fala, mano, é só um sonho e vai passar e eu vou tombar, velho. Aventura. Né? A, o, às vezes os nossos déficits fazem a gente se achar aventureiro. Sim. De uma parada. Que não é aventureiro, a gente é... se pá, A pessoa que nasceu... A única com a incumbência de fazer determinada coisa. É. Numa outra pessoa no mundo, ainda que ela tivesse as mesmas, as mesmas tags que eu, as mesmas insígnias que me descrevem no mundo, no mesmo tempo, no mesmo espaço aqui, no Sudamérica, aqui, no Brasil, aqui, com tudo que consiste aqui, ela não faria braille. É, né? Tem coisa que é só você que vai fazer mesmo. E é. isso não é ser aventureiro. Isso é ancestralidade, de alguma é ancestralidade. maneira. ancestralidade. Tem um peso aí, tem uma coisa a mais. Tá e, e, inclusive, tem um negócio com a sua carreira, cara. Porque onde a gente está falando de você, a gente está... Sempre tem um cara que comenta, uma pessoa, um jornalista, tal que fala assim... É, o Dalassan é a grande promessa que ainda vai estourar. Que tem uma pressão... Tá ligado? Você sente essa eu pressão? Eu sou promessa desde 2016. <risos> é, né? Eu é um... sou uma promessa. É louco isso, não né? Não paga, velho? né? E... Eu aprendi a... De alguma maneira, a usar esse... É um feitiço. Se eu sou uma promessa, a promessa nunca é paga? É um feitiço. É <risos> um feitiço. Aí. É um feitiço. É um feitiço. E... Acho que feitiço, essas ideias que as pessoas têm assim sobre maldição ou trauma, é. eu acho que sempre tem uma, o que peneirar disso, né? Desde o Kanye West assim, eu acho que ele é um cara que ele peneira quais são os traumas dele que vão é. dar milhão, é. quais são os traumas dele que não vai dar centavo nenhum para ele. Boa. Ora Boa. Ou, Ele bota os que vai dar milhão para dar milhão quase, não tem como você não estar tá sendo perturbado pelos outros também, que não vão dar em nada, que é cobrança também, e, e vai, e vai indo. E aí eu fui entendendo isso, né? E entendendo historicamente também, como é, como que se é, como que é né? o histórico do homem negro retinto na música, e, e o que a história nos reserva, né? E aí eu sempre fui vendo, pensando... Quando me vi repetindo um episódio recorrente e corriqueiro da vida de um homem negro que acende minimamente na música, eu criei manobras bruscas e fui ser cavalo doido que outros... Que vieram antes de mim e não tiveram essa possibilidade. Gente, é quente. Ou não se expuseram ao ponto de estar nessa situação. Também é não viveu porque não se expôs, porque não se é, expôs, não vive. Não vive, é isso Vai é viver gente. depois. É quente, você meteu louco várias vezes e os caras não... E cavalo doido. É. E, e, e me vi maior ao fim de cada situação dessa. Me vi mais vivo, me vi mais autônomo das coisas. Me vi menos achando que estava na mão das pessoas. E vendo a coisa um pouco mais na minha mão. E não precisando ser arisco, sobretudo Podendo ser amável Me fazer amável Sim. Né? Nessa Saga de se refazer tantas vezes é Amável E aí E é, entender é, O que será, né? Porque De tudo, de tudo, de tudo O que eu acho mais triste Agoniante E que maldito também posso chamar essa coisa de você chegou lá, né? É. Porque chegou lá é. quer dizer que não tem ponte, onde ir mais. É. E tem uma coisa Eu também, acho... desculpa te cortar, tem uma coisa também do lugar de conforto que você também quer estar, né? Porque muita gente também não pergunta pro artista, ó, oh, tá bom assim nesse conforto? Duas mil pessoas, tá legal? Tem cara que não quer vinte mil. Quer é falar pra 2 mil e ver o coração cheio ali, todo mundo... Eu vi vários shows seus que é todo mundo em volta, cantando tudo que você tá cantando, em BH, em outro lugar, e é emocionante e é daquele tamanho, tá ligado? E eu, e eu já vi shows com 20 mil pessoas que não tem aquela emoção também. É. Depende do conforto que você tá também, não é? Não é isso? É... É muito delicado e a gente só consegue construir essa atmosfera que tá sendo o encontro de DGA, porque ali tá tudo. Tá gatilhado tudo. Os nãos que eu falei, os nãos que eu tomei, os atrasos que eu já tomei. É... Que A que minha eu capacidade de... O bot... que A... o cara que não sabe em casa. É... é uma fábula que se chama Dolores Dalla, o guardião do alívio. Dolores Dalla, Dolores, dor, na nossa língua aqui, Sim. é dor. Dalla sou eu mesmo, minhas dores coloquei no espanhol, pensando que numa localização global, a gente tá no Sul da América, onde só a gente aqui fala português, mas no modo geral do Sul da América, o espanhol situa e localiza. Você chega num lugar do mundo, as pessoas acham que aqui fala espanhol. Aí é. eu falei, eu vou pôr o Dolores pra uma questão pessoal de, é. de botar geograficamente ali um uma localização. Que, inclusive... A gente se isola em uma série de perspectivas de vizinhos, assim, por, é. por conta dessa e, questão. E até vai em outros mais longe que não tem a identificação, é. e, né? E tal. E aí, é... guardião do alívio. Na perspectiva de construir uma dualidade. Dor e alívio. E conseguir elaborar minimamente essas duas coisas. E é o que o disco faz. Dor, alívio. Dor, alívio. E essa elaboração Quando vira o encontro Que é quando a gente volta A fazer os shows presenciais E vai é o encontro Se a gente tava sem poder se encontrar Agora é o encontro, é, botei esse nome Encontro Sim. DDGA E marquei o primeiro A galera foi E aí foi vindo os outros Marquei lá no circo Todo mundo foi, encheu Marquei aqui de novo Marquei, tô marcando, né? Nas outras cidades e as pessoas estão indo né? agora a gente vai marquei Salvador e aí tô marcando as pessoas vão, vão, já tem marquei tempo, Brasília né? tô marcando é. e aí marcando um encontro é. e aí as pessoas que pode esgotar inclusive é e de... desses a grande maioria esgotaram é. né e isso é importante dentro do nosso e é isso e a gente hoje a gente sabe como que a gente se move desse lugar que a gente está agora e tamanho pra ir pra esse outro step, esse maior, Sim. esse tal. Sim. Porém, todas as coisas que a gente gatilha ali e vive com as pessoas e elabora junto, que é uma experiência onde as pessoas elas desaguam muito, elas transbordam. É. Porque gatilha muita ideia, muita é, coisa. Muita, não é tem muito como. Louco, tá ali a... Quem não é... viu, veja, por favor, Ga pessoal. Gatilha muita coisa ao mesmo tempo. É, é muito... e Conversa muito com aquelas pessoas, né? É, porque... É a, é, a, é a concentração. É como se você fosse numa reunião dessas religiosas, mas ela está falando só da, de um assunto, que é, é as coisas vividas às voltas de um lugar subjetivo, do afeto, e que está altamente ligada... Apesar de ser uma narrativa global, falar de amor, de afeto, ela está muito ligada a experiências recorrentes na vida. De uma mina preta, de um menino preto... De um LGBT preto... É. E... Que é a latência... Porque como é a margem... Da do é. mundo... É onde a coisa vibra, é muito mais latente... E que, de outras maneiras... Sem julgar se é mais branda ou não... Mas é... Também serve para pessoas de todas as humanidades... Sim... Enfim, e aí junta tudo aqui... É bem misturado... Tarará, e, e acontece isso... E aí o, o encontro do EDGA, ele vai, ele vai deflagrando e vai, em cada lugar, demonstrando isso. É muito pesado fazer, porque, é, porque mexe com essas energias todas. É, mas é bonito para caramba. É muito bonito, mas é ainda mais aquela coisa de ir lá no centro. Você é. move uma energia em onde você tá no meio. Você tá no meio é. de todos esses cruzamentos da, traumáticos, é. pós-traumáticos e, e, enfim, gatilhos. E aí, você faz, é lindo, é legal. É... Mas tem isso. E agora a gente tem caminhado para construir essa continuação que é o fim das tentativas. É louco, né, cara? Você, você com a sua equipe e tal, vocês montaram uma parada, velho. Tipo assim, eu, eu, eu identifico muito porque teve vários bagulho meu que foi aqui não, aqui não, aqui não. Eu falei, então vou montar o meu e vou fazer minha caminhada, vou fazer a literatura marginal do meu jeito e tal. E eu vi, eu vi, eu falei, mano, eu já conheço isso aí, eu vi isso no movimento punk 30 anos atrás. é o cara falando, eu não vou ser do jeito que vocês querem, eu vou fazer meu barato, tio. Não, não tá cabendo, vou fazer a, a minha cumbuca, tá ligado? É identificável isso no processo, né, mano? É, e... e ao mesmo tempo você tá falando de, inevitavelmente, de uma coisa que as pessoas compram ingresso, né? É. Pra aí ver, né? Então, compra ingresso, compra camiseta... É. Compra, a gente fez um manto lá, compra o um manto Compra as coisas e, e isso Me contempla, assim Eu acho Eu olho pra tudo que tá acontecendo, assim Falo, ah, não troco minha parada aqui Por é, as coisas que estão rolando, é, não é. Minha parada aqui tá maneira é. Pode, vai crescer, vai prosperar Sem que eu me distraia Sim. E tal Porque as pessoas veem meio bonito, assim Aí aparece muito jeito de te distrair é. Né, porque porque as pessoas, elas também têm uma prática de imaginar o que se passa na minha cabeça. O que se passa na cabeça de alguém que ela faz a leitura a partir dos códigos estéticos que eu tenho também. Até isso, pode. E aí a, né? peço, a pessoa, ela acha assim... As pessoas sabem pouco da minha vida mesmo. Do que eu tenho, de, do que eu, que, que eu faço com o meu dinheiro o que, que é e como é, onde eu moro, como que eu moro. As pessoas, elas imaginam, mas elas não sabem de fato, tá ligado? Não, não é uma coisa que tá ali super visível no meu, no meu Instagram. É só pra mandar elas procurar o que é sorrir no dicionário. É. É. Não é. É. É. é? é, tá... Já tá, tá na letra ali, pai. Tá... É, é... é. Um tra... Você já fala ali, ó. Um trava -língua, assim, é um trava-língua, assim. É, você já, já fala... Mano, quem é o seu familiar mais íntimo? Já, já mudou, muitas vezes. Já mudou? Já. As coisas da minha vida mudam muito. É? Elas mudam. Eu achava que... E antes eu lidava mal com isso, mas hoje muda. O melhor amigo muda. É... Melhor amigo separável. Então, tá hora muda. O parente mais próximo, a hora muda. É... Meu companheiro aliado de alguma coisa muito foda... A hora muda. Eita. E. E porque a vida muda mesmo pra mim. Astrologicamente eu sou assim: fronteira. É... Na vida, no... do dia que nasce, no como as coisas se dão. Sempre. A minha existência tá sempre num lugar de fronteira. E esse lugar, eu fui aprendendo que fronteira é lugar também. Fica em paz é, essa é seu... é, fronteira também é lugar tá bom fronteira também é lugar boa, e cara. aí é... então muda entendeu tipo a minha irmã Luzia ela ela em algum momento ela era tipo meu maior laço afetivo ela que me botou o nome de Rico meu nome é Ricardo e ela que botou de Rico e quando ela botou meu nome de Rico foi a primeira vez que eu me identifiquei com meu nome porque eu nunca me identifiquei com meu nome eu sempre achei, ah, legal, é o nome que me deram, mas se eu puder dar outro, eu dou outro. E eu sou um pouco assim com as coisas. É um, é um mal, é um bem, mas tipo, se a pessoa me dá uma coisa, é... hoje eu sou mais de boas com isso, porque é ruim, né? As pessoas te dão as coisas não é que você vai amar, o que ela te deu, porque tem o um afeto dela. E não pra você olhar e falar, ah, eu sei onde que você comprou, lá tem um negócio que... Era é é. só você ter pego do lado, amiga, eu vou é, lá, vou eu vou lá trocar. Não, né, mano? Tipo, mas eu era um adolescente assim. E agora adulto, já não. Mas as minhas pessoas também não me dão as coisas. Então, O e... livro de presente. <risos> ó, esse é o aí, do deixa do eu demônio. ver aquele. Ó, que ele já, é, assim. calma, e já mas tomo eu, do lado também. Ó. Ai, tá vendo, <risos> gente? Tem que dar o azul e o vermelho. É, aí, ó. Esse aqui é o meu, que eu escrevi um romance. E esse é o Nem Todo Robô, que é uma história em quadrinhos que eu queria que você lesse, que é os robôs dominando o mundo. Ah, eu gosto de quadrinho. É, então, você vai curtir. Obrigado, viu? Vou de nada. E aí, eu. <risos> A Luzia era essa pessoa. Ela me deu um nome e então ela é a pessoa que manda em mim. Ela me deu um nome. Ela me deu um nome e eu gosto desse nome, Rico. Qual esse nome? Rico. Eu, eu me apresento como rico faz muito tempo. Antes disso era a Paula. Porque a Paula é minha irmã mais nova que me levou à escola na, no primeiro dia, até durante muito tempo. E a Paula é a primeira pessoa a me influenciar. Eu ouvia porque a Paula estava ouvindo. Eu escrevia porque a Paula estava escrevendo. A Paula sempre foi uma menina estudiosa. E aí isso que me fez. Eu queria escrever igual a Paula. Não sabia o que eu estava escrevendo porque eu não era alfabetizado e eu queria escrever igual a Paula. Quando eu aprendi, eu não sabia escrever ainda, mas eu sabia copiar a letra dela. Eu não tinha coordenação ainda desenvolvida para ter uma identidade de escrita, né? Sim. De mão, sim. De mão. Mas eu desenvolvi a partida dela, da caligrafia da Paula. tal momento, a minha caligrafia era idêntica à da Paula. Caramba. Eu sabia escrever igual a Paula. E eu ainda estava aprendendo a escrever. Aí depois a Luzia. Aí depois o meu irmão, o Alexandre. Aí foram nascendo meus sobrinhos. E mesmo de alguma maneira, eles eram a coisa que eu mais olhava. assim, Porque foram as primeiras pessoas que eu vi nascer, depois de mim. Aí eu achava, nossa, a Carol e o Vinícius, eles. Caramba, agora é o. Aí eu. Quando foi a formatura do pré deles, foi um dia muito mágico na minha vida. Da Carol e do Vinícius. Porque eu falei, caramba, eu vi. Eu, era a primeira vez que eu vi alguém nascer e alguém agora tá no pré. Tipo. Muito legal pra caramba. E eu. Nossa, chorei. Só de falar, eu fico é, emocionado. É, é, eu tô vendo que tá E aí. Celular. Agora eles já estão grandes, né? A Carol tem... O Vinícius tem um filho, a Carol tem uma filha. Aí veio a hora que... Aí minha mãe aposentou. Aí eu comecei a ver minha mãe, né? que a gente não vê as mães. Não vezes. vê. Que as mães tá, tá metidas nos empregos. E tem um, uma fase da vida que a gente não vê mãe. É, e as mães tá metidas nos empregos. É. Tá ligado? Foda. Eu achava que era só a minha, mas a mãe de todo mundo tá tô... metida nos empregos <risos> e você vai ver só se sua mãe ou adoecer ou se ela aposentar. É... Aí eu, tipo, aí comecei a ver minha mãe mais, que ela saiu dos trampos. Aí eu, pô, minha mãe. Pô, mano, minha mãe. eu fui perceber, a minha mãe foi na escola um dia. Aí eu tipo, ai, minha mãe, tudo. Aí eu, eu me apeguei a essa ideia, tipo, ai, mano, tenho mãe, assim, nas né, coisas. Que é. minha mãe não era a mãe de buscar levar na escola. Ela era a mãe metida no trampo. Dois empregos e tal. E aí, ai, minha mãe, aí eu entrei numa da minha mãe. Aí, beleza Aí o Ale, meu irmão Que é tipo, quem é meu referencial Assim, intelectual das coisas, né O Ale que me botou no inglês, o Ale que me botou no violão O Ale que me botou na natação O Ale gastava o dinheiro dele comigo Não de que eu Desse bom em alguma coisa aí que eu não, sei lá, tá ligado Ele viu os desenhos e falava, pô, alguma coisa aqui pode ah, que pode dar O Ale investiu é E aí, eu sou, eu sou o sucesso do Alexandre Tá ligado Ponto, Tipo às vezes ele fica assim, pô, mano, eu fiz tudo que eu fiz, pá. Ele é um cara com muita experiência na vida, estudou bastante. Aí fica assim, pô, mas para o sei qual que é o meu fruto mesmo? Aí eu tenho que lembrar que eu sou, eu sou o ah, grande fruto dele, tá ligado? Investiu bem, Alexandre, investiu bem. Eu assim. sou o grande fruto dele. E aí, eu comecei a juntar. Aí depois, mas pra agora, eu comecei a conseguir juntar. Tipo, mano, não é uma pessoa. As pessoas todas, elas são o seu reino, tá ligado? Sim. Elas são as coisas que te constituíram até aqui. E aí eu Aí minha mãe... Aí eu, eu tento ter tempo de qualidade com as pessoas... Com todo mundo, tá ligado? De alguma, de alguma maneira... Meu sobrinho, Vinícius... Gastar tempo de qualidade com as é. pessoas... Que é a coisa vai... Com a minha mãe, né? Que é... Agora dá pra gente ir num lugar assim... Ver as coisas e comprar... Aí eu levo onde tem as coisas... Ela onde tem as coisas... ela vê as coisas... Aí nós sabemos Comprar umas roupas de cama... Umas coisas e... Vai comer num lugar que às vezes... Mas sua mãe não é que nem a minha, não. Que a gente vai comer no lugar e ela fala... Tudo isso num frango? Eu fazia o um frango em casa. É, ela fala... Agora ela fala no grupo. Ela não fala... Ela, é. tipo... Ela... Aí você vê, ela... Aí do nada ela fala no grupo. Tô aqui com o Ricardo. Meu prato deu 120 reais. <risos> tipo, <Metei> no louco. <risos> olha. Ó, gente. Tô muito feliz, tá? É, é. Aí, e tipo... É o barato dela. É. Aí depois ela tira as fotos das coisas que chegou em casa comprou, põe no grupo. É legal. É, olha o dela. E firmeza. E aí tem tudo, todo mundo, entendeu? E tipo... E as pessoas que foram também meus principais companheiros na vida, assim, tipo, de amizade, tá ligado? tipo... Muito. Pessoas que eu amo muito, mas às vezes o tempo... O tempo transforma ali, aí é. tipo... E eu aprendi a respeitar um pouco isso, porque... É, apesar de tudo, eu tenho muita dificuldade de lidar com o término das coisas, do fim do, do ciclo do tempo das coisas. Sofro, sofro a besta. Apesar de minha vida ser muito desenhada pelas mudanças de, do cenário, das pessoas, eu sofro quando preciso entender que é o tempo outra vez se movendo, tá ligado? Mais do que eu, mais do que o meu querer. É a, a vida se movendo, mostrando que ela tá super acontecendo, inclusive, né? É louco, mano. Outro oh, depoimento foda que bonito. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu queria perguntar de Bicharia Negra, o um documentário que você apresentou lá, e qual o seu, o seu papel nesse filme, né? É, Bicharia Negra é a mostra do cinema de Marlon Riggs. Vamos pensar aí, o Marlon Riggs nos anos 80, 90, passa a documentar né, através do através do do, do visual visual, é... não só o que estava acontecendo culturalmente, as voltas do, da vivência, né, das bichas pretas assim, no, no ponto no lugar onde ele vem, mas ele começa a se perceber, né, tá as voltas dele se da, percep... da auto percepção, porque existe um lugar, é... agora falando da minha experiência que não tem como não ser a dele também. Tipo, Bicharia Preta tem um lugar de identificação que, eu, que não tem como não estar tá falando de mim. Você está falando do Hemisfério Norte, de uma vida preta no Hemisfério Norte, que tem esse delay de acontecimentos e da, da, da temporalidade que a gente sofre aqui, de uns 20, 30 anos. né? Agora que as coisas aceleraram, o delay parece que é maior, né? por exemplo. Tem muita coisa que parece que a gente está agora 40 anos. Tipo... Coisas que aconteceram no Ministério Norte 40 anos atrás, 30 e poucos. Aí agora acontece aqui. As realidades e as coisas. As, as, imagens, as, as imagens do tempo. né? A, a, a Rua Nova do Crack, lá no Santa Cecília. É uma imagem de 30 anos atrás, de no, no Los Angeles, de no, um no Nova York. E, e lá também a tem. A mesma imagem. Tá Lá aliado. também tem os abrigos, as casas das mães que cuidavam e tal, os caras. É, e, e, e, todas, e várias questões. E foi só um, uma imagem Sim. contemporânea de uma perspectiva marginal, de um Sim. problema de saúde social acontecendo no Norte da América. Sim. Mas, voltando para o Marlon Higgs, é... vai deflagrar... Uma coisa muito específica e muito mágica Que é quando Duas bichas pretas Conseguem se reconhecer Afetivamente Porque A perspectiva do homem negro, sobretudo Tá muito numa negação A, a, a construção dele Tá em negar Ele nega Ele nega um monte de coisa O Pose mostrou um pouco isso, né? Aquele seriado É, é mas o homem negro, antes de entrar numa questão de gênero, Sim. exatamente, mas o homem negro ele é colocado num lugar onde ele tá sempre é, vigilante de si. O cabelo dele tem que estar tá batendo sempre, por causa que, mano, ele tá sendo visado sempre. O cabelo dele tem que estar tá do jeito, o tênis dele tem que estar tá de tal maneira. Tem, ele tem que pensar as coisas muito às voltas de que ele tá sendo observado, ao mesmo tempo que ele tá sendo invisibilizado. É. Ele tá com um olho gigante em cima dele é. E quando você vai trocar afetivamente Antes de qualquer coisa Você tá super influenciado por se negar Se você se nega afetivamente Você não vai aceitar um semelhante seu Sim. Você vai negar Sim. Enquanto você não enxerga a beleza no seu semelhante Você não passa a se achar bonito é. e, tipo, e esse bagulho não é sobre o espelho é sobre o outro. Numa perspectiva que não é de enxergar o outro. Porque o outro né, ele tá sendo pautado sempre numa perspectiva verticalizada. Né? Na horizontal não tem o outro. Eu e você de igual. E aí é, você deixa de ver o outro e passa a se ver no seu semelhante a ponto de trocar afetivamente. E aí ele vai discorrendo sobre essas relações homoafetivas, afrocentradas, é. numa um processo de descoberta, e que não é de construção apenas. Construção e descoberta na adolescência, como as pessoas brancas vivem em, em muitos aspectos, centrados entre famílias de perspectivas semelhantes, condomínios, Sim. escolas e tal, é. que vai desenhar coisas ali que... É, estruturalmente e aristocraticamente já vão sendo visadas do início, quase numa infância já pensando num, num cruzamento Sim. Não, e, né? e, e, e no mundo dos afetos pretos não existe essa existe. coisa não tem o um fulano pensando fulano da família tal que o fulano da família tal é. isso aí você acha que é medieval, mas não é isso tá, isso influencia em que colégio que o, a família tal tá, vai para a família tal, tá, o negócio tem que estar é. tá ali, ó, no bonde. Se e não com... tiver, no e bonde com... vai desandar a coisa. Isso acontece. O colégio toda... do judeu é assim, o colégio é... do fulano é assim. E toda a estética e toda a mídia e marketing é tudo voltado contra isso que você tá falando. Porque o caderno tem que ter um surfista loiro, o filme tem que ser de viking, a literatura tem que ser russa. Sabe, é tudo contra isso. O cara não acha paralelo de se legitimar. Em nada que ele põe a mão. Ele não... É, e ele não até acha... Até na pornografia não tem, tá ligado? Tipo, até na pornografia que ele vai procurar, a pornografia é normativa branca. Sim. Né? Todas as construções nossas, e isso parece que não existe. E graças às pessoas que estão na academia, vasculhando, pesquisando, arrumando um troco, viajando para ir atrás, levantando suas pesquisas, vai entender e vai se descobrir que os nossos... Intentos sobre afeto, sobre amor, as perspectivas... Todas essas coisas, elas existem há milênios. Existem de jeitos maciços, grandiosos, intactos. E que, é. obviamente, a gente não está na Europa nesse instante. A gente não está na África. Na, na África, inclusive, que as pessoas inventam sem ter ido, sem ter vivido. As, inúmeras Áfricas que as pessoas inventam uma delas... Inventam uma delas na cabeça e, e, e, e sai pregando... E estamos no Brasil, que é, uma constituição, que é uma constituição de povo, de gente, de vida, é... extremamente específica. Não é porque eu sou daqui, mas pensando em diversas culturas, as avançadas, as extremamente desenvolvidas, há mil anos atrás, ou as, os vilarejos, ou as outras culturas do Oriente. A gente tem uma perspectiva muito específica que foi gerada a partir da nossa história. E aí esse específico, ele coloca a gente, quando você volta para a obra do Marlon Riggs ele coloca a gente num advento assim que... quase mágico de, de impacto e de descoberta, que no fim tá às voltas de algo que vai sua mágica ancestral, futurista, revolucionário, mas é dois homens pretos conseguindo afetivamente se entenderem, estabelecer alguma troca. Tá ligado? Totalmente. Tá sobretudo, sobretudo e antes, e ó que eu não tô falando aqui do quesito sexualidade. Sim, sim. No sexualidade é um é um adendo da história é. específica do Marlon Riggs. Sim. Mas essa descoberta, ela ela engloba e, e agrega, e serve, e faz jus a qualquer perspectiva de construção de masculinidade preta, Sim. tá ligado? Tipo, a gente cresce com um humano que tem a boca do nosso tamanho, igual a nossa, falando que a nossa boca é grande. É. Com um humano que tem o nariz da largura do nosso, falando que o nosso nariz é tal coisa. A gente é. aprendeu a nomear negativamente coisas que temos no outro, é. tá ligado? E não vivendo... O, se o, o cara preto, ele não anda com o cara preto, tá ligado? Tipo, a gente cresce com o cara escolhendo o outro, o outro sendo escolhido por outro. E é, é louco isso, cara. É, é e, e por que ainda a gente vive numa perspectiva que ainda nos dá essa possibilidade? Porque é. se a gente falasse aqui de um território afrocentrado É, não tem nem essa... Não, não tem. tem, na escola você é. pode estar na escola do bairro mais precário e subdesenvolvido do, da profundidade máxima do Brasil. Você Pode ser que você tenha pessoas retintas, pessoas não retintas, mas você vai conseguir ter uma escala ali de embranquecimento, escurecimento, que vai pautar o diálogo e as relações é, as naquele, amizades, naquele convite, negócio, o que, que é. vai acontecer é. e assim vai. Você é bem tratado, quem é bem tratado, quem não é. É, quem é preterido, quem é. não é, quem é escolhido no time, aí você tem algum talento, habilidade, você já dá um glória porque, mano, é isso aí que vai te dar alguma passabilidade nas relações ali, eu tô falando aí de... Ensino fundamental aí. Sim, não. E parte intelectual não vale, tá? Porque eu tentei, mas não tinha valor. Léo, não, Léo, Aí, Porque aí ser <risos> nerd não presta é. pra nada. Você, ou você, você tem uma, uma, um desenvolvimento corporal pra alguma habilidade manual, pra esporte, pra alguma coisa. Ou você, mano, nasceu com alguns planetas em escorpião e você vai ter aquele carisma é, que ninguém sabe foda, de onde vem. Né? E... É. e é. <risos> E assim que vai. Porra, cara, quero agradecer muito. Obrigado. Muito eu, obrigado, mano. É, eu vim, olha, um horário muito peculiar. Sim. Pra uma sexta-feira. É, é, a gente sabe. Horário muito peculiar. É só os fortes, velho. E aí... <risos> mas eu falei, não, sei lá, né? Quero ir lá, porque, tipo... E é isso, aqui é atravessar vários vales. É. Pra vir aqui no, no território onde o seu é. poema... Se difunde, de alguma maneira, para o mundo. Então, Sim. sentir a verve da coisa, né, do local, da, de estar com a pessoa, é diferente de ler, de ouvir, ver é. vídeo. E valorizo isso aí ainda muito. Né? Pô, eu também valorizo, cara. Obrigado. Eu, eu sempre tento passar os meus tempos, que não são muitos, é, com pessoas do seu calibre, tá ligado? Pessoas que, que somam na nossa vivência, que fazem a gente ficar um pouquinho melhor, menos ruim. Eu acho que é isso que a gente tem que garimpar. As pepitas reais não são de ouro, são de pensamentos, que nem a gente teve aqui com você vindo aqui trazer tudo que você trouxe aqui. De... E o pessoal sabe que eu não sou puxa saco que eu sou chato pra caralho. O pessoal sabe, tá ligado? E realmente foi um aprendizado aqui muito bom, cara. Obrigado. Obrigado, eu. É... Temos uma conversa agora aí já... Agora né? temos. Agora temos Agora, um agora papo... tem uma história. Ou temos uma história. Temos uma história. Temos. Axé, irmão. Axé, Obrigado, nós. obrigado.